Duda, ele é o pai do funk da sacanagem, que tá aí hoje no hype total. Serginho um cara que começou com essa porra aí, né? Depois disso tudo, tu ainda tem dúvida? É. Porque é o paizão, Duda. Não é o paizão? Claro, com certeza. O, o, o maluco veio depois lá. Olha uh. é o maluco. <risos> cara, cara. É, o Cantro vem depois, né, compadre? É, é, porque você vê ah. só. É. Depois ele, ele meteu. Na Bem quatro. Depois. Quatro. a gente ah. zoa. Uísque o o é energético. Canta a mulher é boa. o... E, ah, e o bagulho do tá do sério, vai rolar Só que antes disso já tinha, demorou, demorou, vamos lá. E Vila, Vila Mimosa, Mimosa, qualquer dia, tamo tá aí. É. Então eu já vejo isso, mas o, o Cato era meu irmãozão, compadre. Foi outra morte Esse que eu é senti pra caramba. Esse é outro pacarão. gente boa, né? Puta é. cara bacana. É, a gente conversava eu gravei, muito. Eu gravei várias vezes <risos> com ele. Né? É. <risos> Até hoje a gente <risos> nota isso. <A> gente finíssima. É esses dias, e que hora dizer nada. <risos> Caramba, nem faz assim. Aí <risos> falou: oh, oh, "Ô tem fica devagar aí, tá bebendo muito, tá, tá indo muito a gente gera... tá tranquilo. Tá tranquilo. É, irmão, tá tranquilo, mesmo é. Era uma coisa assim, né? Era é. outro pô, ele tinha porra, 30 mesmo. mulher mesmo, era zoeira essa 526, porra. Ele né? tinha, compadre, ele mandava um salameleico, a lei de mandava, mandava, ele mandava, era é. E ele era um cara instruído. Sim! Muito, ele ele muito tinha um. Inteligentíssimo. Uma muito. teologia, muito, ele era formado em é, teologia, ele era é, um teólogo. Ele lia muito, né? Mas também só andava doidão de Aquiler. <risos> ele era boa figura. Deixa eu mandar um beijo aqui para Silvia, minha grande amiga Silvia. Né? Eu tenho uma música que, que. A última música que ele fez, e ninguém toca, só eu toco. É, e ele diz que a Silvia ajudou ele. Que a música que ele fez para a Silvia, eu vou te mandar ela depois Manda. para você ver. Tem, tem uma parte da música que tu vê a voz do negão até emocionado, né? E ele diz que ele viveu tudo, mas o tudo que ele tinha que viver estava resumindo na Silvia. Muito legal porque a, a, a letra da música. Que bacana! É então Porra. eu é, esse é outro, isso, esse é são outro, são coisas, que... é. A gente gravou muito com ele, sempre foi Quem ainda é teu um parceirão hein? no funk aí, que é teu parceiro aí, chega gente, junto é. contigo? Ô, Cidinho Doca, mascote, Marcinho, é. Dani Tafarel, MC Galo da Rocinha, o MC Gui aqui de São Paulo, o Neguinho da Cacheta, Danilo e Fabinho, MC Barriga da Baixada, MC Jampou de Porto Alegre, né? É todo mundo. Todo, todo mundo na Gra, Graças a Deus, é, graças a Deus, é, eu, eu, eu sou um artista que todos eles me consideram, MC Cauã, o botar. Coringa, MC Cauã, o Coringa, aí é, a gente foi fazer um show em Porto Alegre, tava o Cauã, Guimê, geral, aí eu tava descendo do palco, o Coringa ia se apresentar, MC Coringa, aí ele me viu, caramba, Serginho, pô, mas me deu um abraço sincero pra caramba, o segurança dele, eu, Cauã, vambora, o Cauã virou pro segurança, aí Cauã, um beijo no seu coração, viu, meu irmão? Manda um beijo na Juju aí também, que eu acompanho ele na, na, nas redes sociais. É o Coringa. O segurança chamando ele falou assim, ô oh, rapaz, você sabe com quem eu tô falando? Eu tô falando com o MC Serginho. Manda esperar lá. Boa, aí, é isso aí, meu. É um, um, um, um, um moleque, moleque assim... modo de falar. É modo de falar, com todo o respeito. Sim, sim, né? lógico. Porque é um sujeito homem chefe de família, sujeito né? Sujeito homem, né, pai? Pô, aí a atitude dele me impressionou. Ele falou, rapaz, você sabe com quem eu estou falando, com o Serginho? É o reconhecimento do que eu e a lacraia plantamos. Perfeito. Um montão de MC Perfeito. tinha neurose. Neurose. Perfeito. Pô, o cara é viado que não sei o quê. Aí, com a lacraia, ninguém tinha neurose. Sim. Né? Sim. Então, quer dizer, é, graças a Deus. Então, é. pô, mascote, mascote, mascote trata... Cidinho Doca trata a minha filha como sobrinha. Mascote, aniversário da Carol... Quando vai ver, ele tá invadindo minha casa lá pra cantar pra, pra sobrinha dele, Carol. E, chique, e, e, e, e assim como eu sou com a Cindy Johanne, que eu vi pequenininha, os filhos do mascote, Matheus, né? Nós somos uma família. Nós somos exemplos aí pra esses MCs de agora aí. Que do é, caralho. Que, que vocês entendam a amizade que os MCs da antiga têm, é que a gente trata como família. O Cadu veio depois, mas nem por isso... Já faz parte, é, né? É, a gente trata ele com... A gente trata de igual para igual, sim, sim, com certeza. Sim. a palavra dele é ouvida, entendeu? Nós tivemos, no, no, na fomos numa live agora em Niterói, para dar uma força para o General Galo da Rocinha, um cara que plantou o bem para todo mundo. Todo show, eu termino com uma homenagem ao Claudinho. Pô, o Claudinho morreu na estrada, né, velho? É, desde Deve a morte punk, do é. Claudinho, morreu na estrada, eu, eu termino né? cantando O Nosso Sonho. E eu deixo a mensagem que ele sempre dizia, que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Né? É, o Claudinho é um cara que a gente tem que agradecer o resto Boa. da vida. Então, é, os MCs de hoje não têm lembrança. Os MCs de hoje são amigos por temporada. Né? Por sucesso. É, é, né? Eu estou fazendo uma crítica aqui construtiva. Lógico. Se não aceitar o que eu estou falando, eu não Boa. posso fazer nada. Mas Valeu, é, é o que a gente passa. A internet faz o MC estourar, o MC estoura três meses e depois não está mais aí. Então toda aquela arrogância, toda aquela prepotência vai de ralo, entendeu? Então seja com, com, é, se mire nos MCs da antiga que se respeitam, se tratam como família. Né? O Gui é um garoto novo. Mas sempre me respeitou, o me Gui aqui. Eu me seguiu o Gui. O Gui que fez a fazenda? Isso, o Gui que fez a fazenda. Sei, me que moleque, moleque é, gente boa. Não aceito que ninguém fale mal dele porque ele é meu amigo. Então, se falar mal de um, de um amigo pra mim, eu fico Vai puto. Doer. É, e eu não aceito isso. Então, eu gosto pra caramba do Gui. Ele é gente Os pais boa, dele né? me tratam bem pra caramba. né? Me reverenciam como ídolo do funk. Né? Eu, eu, sinceramente, eu, eu, eu não me vejo dessa forma. Como ele? Eu, eu sou mais um. Caralho, não. Né? Eu sou.